Olá, tudo bom? Eu recebi uma pergunta através do nosso grupo de WhatsApp que eu resolvi gravar aqui mesmo na sala rapidinho porque é uma pergunta que está batendo em todos os seminários todo mundo está fazendo a mesma pergunta, todo mundo tem a mesma dúvida que é a seguinte, será que o vendedor normal, o vendedor padrão tem futuro? Será que essa profissão vai existir daqui a dois anos? Não perca, eu volto aqui já já respondendo isso um Minuto do Sucesso, o Márcio Miranda. Pois é, no LinkedIn eu faço parte de um grupo, onde o Ricardo Amorim, o comentarista econômico lá da Globo, colocou as profissões que vão deixar de existir nos próximos 10, 15 anos. São várias profissões, inclui até a dele, de economista, de corretor de imóveis. Nossa, uma lista é, é assim, de tudo que você imaginar tem lá, uma lista enorme. Agora, eu colocaria dentro dessa lista aquela do vendedor atendente, aquele que simplesmente direciona o cliente, por exemplo, dentro de uma loja. Ou mostrando o que a empresa tem e o cliente faz a escolha. Ele não consegue influenciar, ele é um mostrador. Ele é simplesmente aquele orientador, está aqui, está ali. É que nem quando você entra no supermercado pergunta, o Atum, onde está? O cara fala, ah, na fileira 6, lá no fundo. Ele não vendeu, ele mostrou onde estava. Infelizmente, a maioria dos vendedores, principalmente no varejo, atua dessa maneira. O cliente faz a pergunta ele mostra o que tem. Ele não consegue influenciar, ele não consegue ajudar, na verdade, o cliente. Semana passada, a Amazon colocou, fez um, um evento enorme nos Estados Unidos mostrando que ela pretende automatizar tudo, inclusive várias lojas onde não existe nem o caixa. A pessoa paga e o sistema já automaticamente, automaticamente detecta aquilo que ele comprou e debita no cartão de crédito. É essa é a tendência, você veja no, no aeroporto, cada vez tem menos gente, até a própria mala, você mesmo vai etiquetando. É isso que está acontecendo. Onde o sistema automático puder substituir o ser humano e, por consequência, o vendedor, isto vai acontecer e não há dúvida nenhuma. Agora, será que a profissão de vendas vai acabar? Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu estou dizendo, a profissão de vendas ela vai ser mais valorizada, porque vai ser preciso muito mais competência, muito mais profissionalismo, muito mais conhecimento da própria empresa, do próprio produto e do que o cliente quer. Porque só assim você pode fazer aquela adequação que você tem para aquilo que o cliente necessita e que muitas vezes nem ele mesmo sabe que necessita ou que a sua solução é a melhor. O vendedor não está em extinção. Agora, aquele que só lê a plaquinha do produto, que só lê o folder dele e repete como papagaio para o cliente, esse sim já está em extinção e não tem volta. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aqui embaixo, assine o nosso canal, deixe um comentário no iTunes, tudo isso é muito importante para nós. Participe do nosso grupo de WhatsApp, 992094737. Tá bom? Muito obrigado, muito sucesso e até o nosso próximo vídeo.